Continuando a sequência de vídeos que a gente está fazendo Sobre o kit berço A gente vai fazer a parte de cima A parte de baixo para quem não viu Tá aqui no, na, nesse link que eu vou deixar aqui na, na, aqui e na descrição uh, Pra você saber como que faz aquele lençol de elástico E agora a parte de cima que é o lençol que não tem elástico Que é aquele que só é um, um cobre-leito Esse lençol já vai com a estampa A estampa que a gente vai fazer esse kit É essa daqui ó Estampa lindona Azul Marinho com coro e coroinhas brancas. Eu vou deixar aqui mais um detalhe. É um monte de coroinha, como você pode ver, uns raminhos, umas bolinhas, tipo poá, mas tem um vazadinho no meio. Muito bonitinha essa estampa e a gente vai usar ela para fazer o kit todo, tá? Você pode. Esse daqui é um tecido de tricoline, mas na verdade ele tem 80% algodão e 20% poliéster, tá? É, a gente vai recortar nele uma parte só. Para esse tipo de kit, para esse kit na verdade, para fazer o lençol, uma parte para um lençol. Então, uma parte de 1 e 4. Lembra que a estampa tem o um lado dela, então se atente a isso. 1 e 4 por 11 ou 12 centímetros. depende do tamanho do bandô que você quer deixar na, na sua peça, tá? Eu vou deixar com 11 centímetros. Então, eu já cortei aqui minha parte, só que eu não vou usar agora. Tá aqui a minha parte já cortadinha, com 1 e 4 por Doze, onze centímetros, tá? E a gente vai precisar também de uma parte branca Que daí vai ser a parte do lençol A parte do meu lençol eu já cortei aqui Já tá tudo certo com 1,4 e quatro também Que é a mesma largura dessa parte de baixo aqui Com 1,25, e e Por que, que eu cortei nessa medida? Eu uso o percal pra fazer as minhas coisas E o percal vem com dois e meio Então eu só cortei ele no meio e já ficou com 1,20 e Mas se você quiser você pode fazer com 1,50, e cinquenta, um Pra uma cama de casal, uma cama de king para cama que você quiser A gente está fazendo para um berço de 1,30 por 70 E essa medida é a medida que eu tenho como padrão Para as coisas que eu faço, tá ok? Primeira coisa que a gente vai fazer Se atente sempre Vou repetir Se atente sempre a, a, ao lado da, da estampa, tá? Então, por quê? Aqui a estampa tem que ficar de ponta cabeça Mas por que a estampa tem que ficar de ponta cabeça? Essa, esse lado aqui, quando eu colocar no berço ele vai ficar assim, quando eu tiver acabado o produto. Ele vai ficar aqui virado pra baixo, que esse vai ser o pé do, do, do berço, né? E isso aqui vai ser o bandolfo que vai ficar bonitinho no berço. O que, que eu vou fazer então? Eu vou dobrar isso aqui pra cima e vou juntar esses dois aqui, que é onde eu vou fazer a costura. Ou seja, na verdade, quando eu for costurar. Estampinha pra baixo Que é o que eu quero Que o acabamento fique embutido Quando for costurar Você vai ver que Eu vou costurar ele ao contrário Do lado errado Então Costurinha aqui Quando eu virar ele Pro outro lado novamente Que ele vai ficar assim Ele vai ficar pro lado certo Tá bom? Então vamos lá De novo Eu vou virar o lado da, O lado bonito pra baixo Vou deixar aqui bonitinho e bora pro overlock para eu fazer essa costura aqui. o meu pedaço na avenida de camisa amarela. Cantava floricela, oi. Convidei o avô da pra casa em minha companhia. Diz que eu me um corrido de runia desapareceu no turbilhão das valer. Voltei do overlock, já tá aqui o meu bandô costurado. Lembrando que ele ficou de ponta cabeça, tá vendo? Tá de ponta cabeça, tá do lado errado? Não tá do lado errado. Quando eu agora... Eu vou, vou passar na máquina ali, né? A gente vai costurar ele assim na máquina. Ou seja, o lado dele vai ficar corretinho pra cima viradinho. Agora o que, que você vai precisar? De um viés. Viés aberto. E eu vou utilizar, vai ser esse daqui. Ele é o viés que eu uso na Destaque. Ele é o viés da... Da marca Destaque, tá? Mas é, você pode usar o viés que você quiser, se você quiser usar mais grosso, mais fino, quiser colocar um babado, quiser colocar um grilô não tem problema. Aí eu vou, e se você quiser, você pode até só dobrar aqui e costurar também, não tem problema nenhum. Mas eu vou colocar com viés porque o meu kit todo vai ter esse viés. Eu vou usar o viés da Destaque de. Esse aqui é o de 24mm da cor 1, que é a branca, tá? Então vamos lá, pra máquina agora pra costurar essa parte do bambu. Aqui o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai deixar esse lado certinho aqui, ou seja, esses dois lados aqui eles tem que ficar perfeitamente colocados, tá? Assim. E aí a gente vai colocar aqui na máquina, puxar aqui o nosso querido viés. Nosso querido viés, aqui o fininho, vamos deixá-lo na borda, bonitinho assim, ó. Então, a gente vai costurar e começar costurando de um lado. Eu vou costurar primeiro do lado, que é com, com a corzinha, e depois a gente costura o outro lado, que é sem, sem estampa, tá bom? Tem um retrocessozinho só de costume. Então, bora lá! Essa me não o meu amor O de palhinha. Depois de você costurar um dos lados, ó, tá vendo? Ele vai estar costurado aqui um dos lados, você vai costurar o outro, aqui, que é o do viés. Então, ele tem dois lados você tem que costurar os dois lados do viés, tá? Então, vamos lá agora do outro lado. Essa sobrazinha aqui, eu vou colocar toda pra dentro. E partiu costurar. Aí, o segundo lado aqui já pode ser um pouco mais rápido, porque ele já tá? Já tá certinho, então é só meter bala. Costurei os dois lados, agora que eu vou fazer de novo, igual eu fiz no último vídeo. Eu viro e viro novamente para dar um acabamento bonitinho, tá? Então eu vou vir aqui no meu primeiro lado... Deixa eu só recortar ele Uniforme Junto com o tecido de baixo Então eu vou vir aqui E vou fazer o seguinte Eu viro uma vez E viro outra vez Dessa forma Ele vai ficar Com a parte desfiada para dentro E faço isso até embaixo Viro uma vez outra vez Tenta manter Uniforme o tamanho do vira Que você faz Porque senão ele franze Todo o tecido Tá bom? Então se você vira um centímetro Vira um centímetro de fora a fora Você vira dois Vira dois de fora a fora E assim por diante de não resistir nem é bom falar se a urgia se a nem tudo que se diz minha se... parte de baixo é a mesma coisa essa costura igualzinho não tem dificuldade dificuldade nesse kit eu deixo mais fácil pra vocês não a finalização é essa, Eu tenho que a finalização é essa daqui, tá? Vai ficar assim, a parte do vira com aqui ó a certinho aqui a uniforme os dois lados aqui, a parte com o vira aqui na pontinha, ali o viés costuradinho aqui e aqui ó também costuradinho bonitinho aqui. Desse lado aqui por toda a volta e aqui embaixo também, né? tá vendo? E no final ele vai, ficar... ele vai ficar com essa parte aqui de cima do berço. Vai ficar uma gracinha, tá bom? Vai ficar assim no berço e o de baixo colocado também, tá? Então é isso. E se você gostou desse vídeo e tiver qualquer dúvida sobre ele ou sobre qualquer outra parte de... do que a gente fez aqui, Manda aí nos comentários pra gente, se você tiver uma forma diferente de costurar esse vídeo também, manda, manda pra gente nos comentários, tá? Segue a gente nas, nas redes sociais e em csrock.com.br tem bastante coisa legal lá pra vocês, tem até o nosso blog, não se esquece do nosso blog, toda semana, toda quinta-feira tem atualização, gente, não se esquece. Tem a nossa página no Facebook, tem também a nossa página no Instagram, tem muita coisa pra vocês verem sobre a gente, então, por favor, segue a gente, em todos os lugares, em todas as galáxias que vocês encontrarem. E se você tiver qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, pelo amor de Deus. No nosso site tem lá um WhatsApp para você falar direto comigo. Me chama. E é isso. Até o próximo vídeo que eu vou mostrar para você como que você pode usar e fazer uma rampinha anti-refluxo. Super simples, no mercado é caro. Eu vendo ela no meu site, eu criei ela e eu vou mostrar para você como que faz, de mão beijada. Bora lá pro próximo vídeo. Já segue aí no próximo vídeo. Já vai estar tá aqui no final, aqui ó. Aqui na próxima, aqui ó. Até mais.